O Weller, a gente tem um assunto em especial para debater que tá pegando fogo, como diz o Lano Brito, está pegando fogo na casa do Noca, que é a Avibras Está cada dia mais, a gente já viu esse filme em relação à Embraer, e agora de novo a Avebras pode ser vendida sem, é, sem ter acertado ainda a situação dos trabalhadores? Sim, Paulinho, é uma situação muito grave. Acho que a Avibraz são vários elementos ao longo do último ano que a gente vem debatendo a situação específica dos trabalhadores agora quando se trata de uma empresa do setor de defesa como a Avibraz, que divulga que está vendendo e coloca na sua nota que o governo vem acompanhando isso de perto, é um tema nacional, não apenas uma discussão regional. Se a equipe do Lula está participando dessas discussões, nós achamos que isso é um erro gravíssimo. O que o Lula tem que fazer é proibir que a Avebrás seja vendida. E a nossa campanha pela estatização da Avibraz, nesse sentido, ela toma uma proporção bem maior. A gente estava colocando até então que a gente defendia um plano emergencial que seria o governo fazer a compra de alguns produtos da Avebras, firmar alguns contratos para minimamente ter a garantia dos empregos, para minimamente ter o pagamento de salário. Agora, diante da possibilidade de venda, a gente tem que elevar o tom sobre a campanha da estatização da Avebras e exigir que o Lula a coloque sob o controle dos trabalhadores. Nós estamos... Nas fábricas metalúrgicas da nossa categoria, distribuindo, essa aqui é a última edição eu... do Jornal do Metalúrgico, onde a gente traz aí na capa e matéria principal o chamado, a luta para se somarem na nossa campanha pela estatização da Avebras. Porque o convencimento não tem que ser só com os trabalhadores da Avibras, tem que ser com toda a categoria metalúrgica e um debate com toda a sociedade do Vale do Paraíba e de todo o país. Nós precisamos intensificar a campanha pela estatização da Avibraz. Olha, então o pedido é voltar para o controle do Estado, mas é, daí pagaria-se ao, ao João Brasil... Bom, Paulinho, você falou aí uma coisa muito importante, né? Voltaria para o controle do Estado? O que tem de gente nos questionando, mas a Avebras era estatal e depois foi privatizada? Não. A Avebras nunca pertenceu ao Estado. Ela sempre foi uma empresa privada. E a gente vê que a cada 10 anos a empresa anuncia crise, recuperação judicial, demite trabalhador, atrasa salário, e enquanto estiver na uhum. mão do capital privado, é isso que vai acontecer. E por isso que a gente defende que ela seja uma empresa estatal. E aí você faz uma pergunta interessante também, que muita gente tem perguntado. O que seria estatizar uma empresa, o que seria se o governo comprasse a Avibras? Às vezes, parece uma utopia, mas é muito simples. Eu vou dar dois exemplos. Primeiro, o Barack Obama ele estatizou a GM nos Estados Unidos na crise de 2008. Barack Obama. Uhum. Nunca foi de esquerda, nunca foi revolucionário. Para a empresa não fechar, comprou as ações. Depois... A Vendeu. empresa pegou e comprou de volta Mas o Barack Obama fez isso nos Estados Unidos em 2008 Outro exemplo A Embraer, essa sim, era estatal Foi privatizada Nós fizemos a campanha contra a venda dela para a Boeing Que ainda bem que não se consolidou E a Embraer, ela recebeu mais dinheiro privada do que quando era estatal O projeto do KC-390 foi dinheiro do Estado muito mais dinheiro ela recebeu do governo federal quando privada do que quando ela era estatal. No caso da Avibras, também muito simples de explicar. Dá para pegar a caneta e um papel e fazer o cálculo agora. Tem orçado para o setor de defesa no nosso país, neste ano de 2023, 124 bilhões. A Avibras... Isso está no processo de recuperação judicial e vários estudos apontam isso, que o valor dela seria na casa de 2 bilhões. Então, se o governo compra a Avebras, paga 2 bilhões, ainda sobra 122 bilhões do que está no orçamento para seguir fazendo a compra, que é o que foi orçado lá atrás. Então seria uma coisa muito simples. E aí tem um outro debate que é em relação à soberania nacional. O que essas empresas estão de olho na Avibraz, no caso a empresa da Alemanha ou a empresa dos Emirados Árabes, está de olho na tecnologia. E tecnologia você não se desenvolve de um dia para o outro. Hum. Eu sempre cito o exemplo que... A China está tentando colocar o seu avião para voar já tem 15 anos e não conseguiu ainda, porque não é tão simples você gerar uma tecnologia e fabricar uma aeronave. Olha São poucos países no mundo que têm capacidade para isso, e por isso que quando a gente cita... A Embraer a gente fala que é um orgulho, que essa empresa é patrimônio do povo brasileiro, que a sua venda seria ferir a soberania nacional, porque são apenas sete países no mundo que têm tecnologia e capacidade de colocar um avião para voar. No caso de uma empresa do setor de defesa como a Avibraz, que fabrica míssel, que fabrica foguete, que fabrica veículos blindados, é uma tecnologia também que você não gera de um dia para o outro e essa empresa ela tem 60 anos que ela tá no nosso país, que ela é localizada aqui no Vale do Paraíba, no município de São José. E nós temos o exemplo da Ingesa que fechou no ano de 1993, que também era aqui em São José dos Campos, inclusive uma parte dos trabalhadores nem receberam ainda a totalidade de suas verbas decisórias, tem ação do sindicato em relação a isso. Então, o que que eu acho bom. Muita gente tem citado o exemplo da Engesa agora, quando a gente debate o tema da Avebras. Isso eu acho super interessante. Muita gente falando, não podemos deixar que aconteça com a Avebras, aquilo que aconteceu com a Ingesa E a campanha do sindicato é pela estatização. Nós achamos que diante desses novos elementos que estão colocados, a possibilidade de venda, a nota que a empresa publicou dizendo que o governo federal participa dessas negociações que são sigilosas, nós achamos que se o Lula está fazendo isso, é um crime. Nós achamos é que o Lula tem que se reunir com o sindicato dos metalúrgicos para discutir a situação dos trabalhadores da Avebras. Agora o detalhe, oito e ah, essa conversa, essa divulgação, você fala do, do presidente Lula, que tem que ouvir e tal, mas quem é que tem que estar junto com o sindicato? Não são as universidades? Também. É. Olha, Paulinho, a campanha ela vem criando aí um corpo interessante, muita gente entrando em contato, inclusive um setor militar. Eu participei daquela live junto com o comandante Robinson Farinazo e muita gente tem entrado em contato. Gente que mora no Rio de Janeiro, gente que mora em Campinas e diversos estados falando, pois é, precisamos fazer a campanha pela estatização da e O sindicato está correto. E por que que isso é importante, o Paulinho? É claro que a gente está aqui no Vale do Paraíba, onde a empresa tem a sua unidade Fabril e os 1.400 trabalhadores que se encontram numa situação de não estar recebendo salário e esses empregos ameaçados isso tem impacto direto na economia da região agora, quando se trata da discussão da venda de uma empresa importante, como no caso da Avibraz, e a nossa campanha pela estatização não é regional, não é de São José de Jacareí do Vale do Paraíba, isso é uma campanha nacional que a gente precisa fazer, e mais do que os trabalhadores, mais do que os metalúrgicos mais do que os sindicatos e a cobrança nas autoridades e na classe política, a gente precisa que a população compre essa briga conosco então você que acompanha essa entrevista neste momento, quer saber um pouco mais do que é a campanha do sindicato pela estatização, nos procure quer se somar na luta com a gente, quer participar das atividades, nos procure divulgue via redes sociais as nossas ideias e também a nossa campanha, nós achamos que é uma situação de urgência não podemos deixar para amanhã, por isso que a gente está intensificando, nós estamos participando de todas as entrevistas, todas as lives que a gente está sendo convidado todo mundo que entra em contato com a gente, estamos tendo toda a atenção de explicar de fazer o convencimento e de entusiasmar cada vez mais a nossa campanha pela estatização da Vibras sob controle dos trabalhadores. Olha, são 8h45 Cinco, eu acredito, o oh, oh, que se eh, passar essa informação para a população, por exemplo, para quem bebe refrigerante. Del Vale, que é uma delícia, esse Del Vale é da Coca-Cola. Coca-Cola comprou a Del Vale. A cerveja cristal. É, da, é, é também é da, da, da Coca-Cola, ela comprou, e que são empresas brasileiras, a, aquele Guaraná Jesus, que tem lá em Belém do Pará, que até o ex-presidente brincou sobre aquele Guaraná, ele foi comprado pela, pela, pela Coca-Cola, a tônica Schweppes, que é a melhor tônica, tônica, foi comprado pela, pela Coca-Cola. Você tá entendido do setor de bebidas, hein, Paulinho? Mas é que eu vejo que a a, a, a Ed, ou a empresa alemã, tá querendo comprar e dominar, e dominou. A, a, a essas empresas com a Avibraz não será diferente, não é? Não, exatamente você cita aí as empresas de bebidas e não é só neste ramo né uhum. o que a gente vê no sistema capitalista é que às vezes os patrões se conversam e falam uhum. bom, vamos parar de um ficar tentando engolir o outro e vamos fazer a fusão porque isso está acontecendo com várias empresas a nível mundial e de vários segmentos. Você toca em outro tema que também em minha opinião é muito interessante se eles estão querendo dominar esse setor o que que eu penso é uma discussão consciente e a aplicação disso na prática do imperialismo, o que eles estão fazendo com o Brasil e com a América do Sul é uma verdadeira rapina porque para o imperialismo não interessa nos países periféricos terem as empresas do setor de defesa fabricando material bélico pesado se for para fabricar 38 pistola Como é feito na Embel, como é feito na Taurus Tranquilo, uhum. agora A Engesa que tinha antes fabricando tanque Não, a Avibras que fabrica Foguete míssil, não então, o que nós temos que debater é o que é o Brasil hoje na divisão internacional do trabalho, que aí tem a ver com o processo de desindustrialização precoce, que já acontece, e essa transferência de tecnologia para ficar na mão do imperialismo. Esta empresa, a Heim Metal da Alemanha, que está de olho na Vibras, esta empresa ela tem planta em 33 países, e ela está discutindo de ter uma unidade de Fabril na Ucrânia, onde está tendo uma guerra neste momento com a Rússia. E eu li nos noticiários que estão prometendo para essa empresa aumentar sua lucratividade em 150%, ela colocando essa planta na Ucrânia. Aí, um outro debate também que tem... Principalmente depois da guerra Rússia-Ucrânia, que já completa um ano, os países eles estão correndo para investir na indústria armamentista do seu país. Pegando desse ponto de vista, se tivesse no governo minimamente um pensamento nacionalista, já seria progressivo, de defesa do país. Eu já falei aqui na rádio, e eu tenho citado isso até de forma irônica, mas é um exemplo importante para você convencer as pessoas, que foi a reunião que nós tivemos com o prefeito de Jacareí, que ele perguntou qual era a parte do Estado na Braz e que a gente disse que não, que ela era é uma empresa privada. E aí ele falou, poxa, que doideira, fabricando foguete aqui em Jacareí. O governo federal não fica preocupado, de repente, se o um maluco pega e solta um míssil, vai parar lá em Brasília. A gente brinca, mas é um negócio sério. Ou seja, é uma empresa que ela tem a sua importância. E se o governo tivesse minimamente o pensamento nacionalista de defesa do país, jamais iria aceitar que a empresa sentasse para fazer qualquer tipo de negociação para tá vendendo ação. Pelo contrário, o que o governo ia falar é eu vou comprar ação de vocês para que o governo tenha participação nessa empresa. Olha, então tá aí, todos devem atentar para esse detalhe, teve uma analista que escreveu essa semana num daqueles sites lá que, que é, vender a ave para os europeus é o mesmo que dá a espingarda do galinheiro pro lobo. Exatamente, e tem tido, é... Muitos militares entrando em contato com a gente, porque ainda existe, a gente sabe que na alta cúpula não é assim, mas existem muitos militares com esse pensamento nacionalista, que foi o que eu citei, tem muita gente fazendo abaixo-assinado, tem muitas lives no YouTube em relação a Esse tema e nós achamos que é urgente estar tá fazendo esse debate, não só em relação à estatização, mas tem que estatizar e colocá-la a serviço dos trabalhadores, porque nós temos outras empresas do no nosso país que são estatal como no caso da Imbel que fica em Minas Gerais, serve para os trabalhadores? Não, pelo que a gente conversa com o pessoal do sindicato de lá, é pelo contrário, é baixo salário, o pessoal tem que fazer luta muitas vezes para ter minimamente um pouco de conquista. Então, por isso que a gente fala que tem que estatizar, e tem que estatizar e colocá-la a serviço do trabalhador. Outra questão que muita gente tem perguntado, tá, mas estatização sob o controle dos trabalhadores. O trabalhador tem capacidade de administrar uma empresa? Em minha opinião, tem, Paulinho. O trabalhador Poxa. tem condição de estar tá à frente de uma empresa. O trabalhador tem condição de estar tá à frente dos governos. É isso que eu penso. Que por exemplo, Paulinho, hoje a Avebras tem 1.400 trabalhadores que estão de greve. Os trabalhadores estão fora da fábrica. O acionista majoritário da empresa, que é o dono da empresa, o João Brasil, ele tem 95% das ações. Nossa. Se o João Brasil entrar dentro da Avebras agora, ele, a diretoria, a alta cúpula da empresa. Eles fabricam foguete, <risos> mísseis veículos blindados? Nada. Será que sabe? Não, não Ir lá não pro tem. pé da máquina fazer peça? Não tem. Vamos fazer o contrário. Tira o João Brasil essa alta cúpula. Entra para dentro da empresa os 1.400 trabalhadores da linha de montagem. Aquele que é torneiro, que é fresador, que trabalha na usinagem. Aquele que é soldador, aquele que é técnico em mecânica. Aquele que é engenheiro vai fabricar os produtos? Muito melhor do que já existe. Então, é um preconceito que tem de dizer que o trabalhador não tem capacidade. Tem sim estatizar e fazer o controle operário. Os trabalhadores fazer a administração da empresa. Quanto está entrando? Quanto está saindo? Quanto é para pagar salário? E quanto vai ficar para o Estado? E nós vamos exigir do Estado que o dinheiro que entra do lucro de uma empresa estatal tem que ser para benefício do povo brasileiro. Para investir na saúde, para investir na educação, para investir na infraestrutura. Isso seria uma com controle dos trabalhadores. Bom, enquanto isso, são 8h52, continua em recuperação judicial. Por, Sim, por que, que a Vibrar está em recuperação judicial? A recuperação judicial no nosso país, Paulinho, é apenas para o patrão. Precarizar cada vez mais o trabalhador É uma lei muito injusta O que é a recuperação judicial? Eu não consigo pagar as minhas contas Entro com pedido de recuperação judicial Para discutir na justiça um plano para estar tá pagando Que geralmente é Te devo mil, vou te pagar 700 e pago em setenta vezes Um exemplo Aí tem que ter a assembleia de credores Nesta Nossa. assembleia o sindicato representa Todos os trabalhadores da vibrade. Isso é uma importante conquista Agora vamos lá Paulinho O patrão pode fazer isso e o trabalhador da Vibras, que está indo para sete meses sem salário, ele pode chegar para o cara do mercadinho e falar, ó, tô te devendo, vou pagar menos e parcelado. Ele pode chegar na EDP, Bandeirantes, e falar, ó, tô devendo, vou pagar em 70 vezes. A água, o IPTU, não. Esses trabalhadores estão numa situação ultra delicada, Paulinho. Esse é o sistema capitalista, e é por isso que nós somos socialistas e a gente luta para transformar tudo o que está aí. Porque o João Brasil... Hum. A comida que ele come não é a comida que o trabalhador come. A bebida que ele bebe não é a bebida que o trabalhador bebe. Onde ele mora não é igual onde o trabalhador da Vibrais mora. O trabalhador está indo para sete meses sem salário e está numa situação de ter que passar fome. É isso que acontece com quem não tem salário. Porque para quem está trabalhando, a vida está difícil. Imagine para quem está desempregado. Agora, a alta cúpula da, das empresas, não é só no caso da Avibras. Todo o dinheiro que ganharam lá atrás, quando a empresa está bombando, vai para o seu patrimônio, vai para a sua conta. A vida deles é completamente diferente da nossa. Agora, nós que somos trabalhadores, somos a maioria. Nós não podemos aceitar que a concentração da riqueza e isso é a nível mundial Fica para uma parcela pequena da população Que tem toda a riqueza Que seria o certo O outro lado que é a maioria ter Então está completamente errado Por isso que esse sistema capitalista Ele prova cada dia mais Que ele não serve mais para o nosso povo E a gente tem eleição no nosso país De quatro em quatro anos Onde existe a ilusão de que você vai lá votar E você escolhe os representantes para melhorar a sua vida Agora Dentro do sistema capitalista, pode estar o Partido A ou o Partido B administrando o Estado, porque quem vai sair ganhando é sempre o patrão, porque nesse sistema é aquele que tem lucro, que é aquele que é privilegiado, em detrimento do sofrimento do restante da população. São 8 horas e 55 minutos. João Brasil, quer dizer, a blindagem do carro dele deve ser o nível 3A, que ele é. Três vezes mais do que o básico, enquanto o trabalhador não está podendo pagar o carro. Exatamente, é, é desse é, jeito. É, olha, é, de, é de se pensar nisso aí. Agora, e cadê a sensibilidade social do governo, do Brasil, da, da, da esfera federal em relação à blindagem? Fala, fala, fala e nada. Cadê a carta? Nada, nada de concreto, Paulinho. A gente está lançando aí o desafio. O Lula tem que se reunir com o Sindicato dos Metalúrgicos para discutir a situação da Avibraz teve algumas conversas, tivemos algumas reuniões no começo do ano, mas de concreto nada. A empresa inclusive apresenta na recuperação judicial que existe a possibilidade de um contrato com o governo de 600 milhões. Possibilidade, ponto de interrogação para quem tá um ano nessa situação, nós precisamos de ações concretas. E quem tem a caneta na mão é o presidente Lula. Ele pode dar a canetada e falar então vamos aqui fazer um contrato com a Vibrais, vamos comprar X material, vamos fazer um contrato para produção de X produto e falar, e vamos antecipar o dinheiro para a empresa, para poder pagar o salário dos trabalhadores. Pode fazer isso? Por que que não faz? Faz sentido. Olha, são 8 horas e mais 56. mas e a carta que vocês mandaram? Por que que vocês não mandaram? Chamou a Raquel, a Raquel de Paula, para fazer um SEDEX, que o SEDEX serve como prova. Eles receberam. Então, é isso. Mandaram o um e-mail dizendo que recebeu, mandaram o protocolo, mas ação concreta até o momento nada. E a nota que a Ave Braz publicou nós achamos que é muito preocupante. Ela fala que, de fato, está discutindo, sim, a venda e que o governo federal acompanha de perto as negociações. Se o Lula está fazendo isso, é um crime com o povo brasileiro. É um debate de soberania nacional você entregar para o capital estrangeiro uma empresa tão importante como a Avibraz. Então, inclusive, o Lula precisa publicar uma nota. O Lula precisa fazer um vídeo. O Lula precisa dar uma satisfação. Não só para os trabalhadores Dave ele tem que dar uma satisfação para o povo brasileiro em relação a esse tema, da Brás, que é a mais importante empresa do setor de defesa que nós temos no nosso país. Bom, então o Cind Metal pede que o governo do presidente Lula, através do nosso vizinho, que seria o, o, o Geraldo Alckmin, que é o, o da indústria, é ele que deveria... E o Ministério da Defesa, Paulinho, todo mundo sabe da situação da Vibrais, é um ano de luta, era desemprego em massa que a gente conseguiu cancelar, e agora a greve por falta de pagamento, todo mundo sabe, e está todo mundo sabendo que a Vibrais está negociando a sua venda. E uhum. todo mundo sabe que o sindicato solicita a estatização. Todo mundo sabe agora, de fato, para o governo anterior que antes nem recebia, a gente volta à normalidade de ser recebido. Agora, não queremos só ser recebido, nós queremos que resolva o problema. E quem tem a caneta na mão é o Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da República. Ele tem que resolver essa situação, ele tem que proibir a venda, ele tem que estatizar a empresa e colocá-la a serviço dos trabalhadores. E tem que se reunir com o sindicato dos metalúrgicos. Ora, nós estamos chamando reunião, Lula, custa sentar com o sindicato e discutir? Ou tá com medo porque você vai dizer que não vai fazer nada e a gente vai denunciar? Mas pelo menos tem que sentar para dizer que não. Bom, são 8 horas e 58 minutos. Ministro da Defesa é o José Múcio Monteiro, que é deputado. Bolsonarista. Ah. É bolsonarista. É a ultradireita no governo do Lula, essa unidade nacional. Por isso que nós do PSTU tivemos a nossa posição de voto crítico e colocamos que somos oposição de esquerda ao governo do Lula. Enquanto o sindicato dos metalúrgicos, nós referendamos junto aos metalúrgicos da nossa base em conselho de representantes, a nossa independência política. Nós não seremos chapa branca de governo nenhum, ainda mais no caso do governo do Lula que, na composição dos seus ministérios, tem sim gente que é de ultradireita bolsonarista, como no caso Múcio do Ministério da Defesa. Que foi presidente do Tribunal de Contas da União. Então, de conta, ele sabe, né? Sabe. Todo mundo sabe que o trabalhador da Vibra está sem salário. Todo mundo sabe que a Vibra está se colocando à venda. O que falta do governo é ter pulso firme e atuar do lado dos trabalhadores. Exigimos do governo Lula, que estatiza a Vibrais. Exigimos do governo Lula um plano emergencial para poder pagar o salário desses trabalhadores que estão indo para sete meses sem os seus vencimentos. Exigimos do Lula a revogação da reforma trabalhista, da lei da terceirização, da reforma da previdência enfim, se diz do trabalhador a gente vê aí organizações sindicais como no caso a CUT que dirige a maioria do movimento sindical do nosso país dizendo que é um governo bom que vai defender o trabalhador. Para defender o trabalhador tem que ter medidas concretas para isso que até o momento o que a gente está vendo é muito pouco. 18 conto no salário mínimo não dá para nada. É, olha é incrível. Nove horas da manhã então e agora vai ter que o pessoal da Vibra vai ter que substituir o ovo de Páscoa. Por quê? Vai comer o quê? Pois As é, horas? Paulinho. Ano passado, na Páscoa, inclusive, nós fizemos um protesto na porta da fábrica, no Dia das Mães. Porque hum. é essa a situação dos trabalhadores da Vibrais. Eu me lembro no Dia das Crianças e no Natal, muitos trabalhadores falando, pois é, não vou conseguir comprar o presente para o meu filho. A gente vê muito trabalhador indo no sindicato chorar, dizendo que está faltando leite. Que o filho pede um Danone e não tem dinheiro para comprar. Por isso que quando a gente se posiciona contra esses capitalistas, a gente tem que se posicionar com essa revolta. E a gente que vive tudo isso junto com os trabalhadores, sente na pele. Por mais que eu não estou com o meu salário da Itaxi em atraso, mas está junto com o trabalhador ali, a gente se emociona junto. Agora a gente diz para o trabalhador, vamos pegar... Toda esta revolta que a gente está neste momento contra a direção da empresa que faz sacanagem com o trabalhador e transformar isso cada vez mais em disposição para lutar. Nove horas, um minuto, o... amanhã quinta-feira, sexta-feira da, da... vai ser a Páscoa, esse domingo, sexta-feira da Paixão. O Sindicato dos metalúrgicos como é que é a tratativa com os associados, é, com os, os parceiros? Bom, o sindicato fecha na sexta-feira, porque é feriado nacional, a categoria não vai trabalhar agora. Essa nossa campanha pela estatização da Vibraz não tem dia, não tem hora. É o tempo todo, 24 horas por dia, exigindo do governo Lula que sente com o sindicato para discutir a situação da Vibrais e que estatize a empresa e a coloque sob controle dos trabalhadores. Instagram é Sindimetal? É Cindy metal SJC. A gente está no Instagram, está no Facebook, no TikTok. Eu também estou aí em todas as plataformas das redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok também. Importante aí que os trabalhadores valorizem e ajudem na divulgação dessas páginas que estão a serviço dos trabalhadores. Olha, informação é um instrumento de poder, então se empodere aí, entrar nas redes sociais para ver a situação da Avibraz e de tantos outros. Vocês tiveram dois novos eh, diretores. Sim, Paulinho, nossa vida não para. A prioridade nossa é a Vibrais, mas teve a eleição de dois novos diretores no último sábado. Tem a campanha de PLR que está em curso. Diretoria do sindicato na Porta das Fábricas, todos os Dias, a vida do sindicato não para, é a gente com muita firmeza cada dia mais para estar tá defendendo os metalúrgicos da nossa categoria.